Você sabia que a cerveja, ela é uma bebida alcoólica? Na, na, ni, ni. Uh! Sério, piquelô de Hot Wheels? Eu tinha... mudado oh, da demônia! E eu tinha dado pra criança aqui tomar...